Que é o nome dela A gente vai casar Então é aqui o seu esconderijo? Atrapalho? Não. Vamos dar uma volta? Tá. Vamos deixar as coisas aqui? Ela é incrível. É completamente louca, mas é incrível. Louca por quê? Cara, ela casou seis vezes. Seis vezes. Seis ve... E separou seis vezes. Agora, sexta. E ela tá solteira de novo. Tá solteira de novo. E vai casar de novo. É, mas é o amor da minha vida. Eu sou apaixonada. <risos> mas agora você sabe muito mais sobre mim do que eu sei de você. Tá. E o que, que você quer saber? Da dança. O que, que foi? Eu fiquei curiosa, mesmo. É que eu não sei se é uma boa ideia falar sobre trauma no segundo encontro. Encontro no sentido de falar, conversar. É, eu sei, entendi. <risos> Você não vai me contar? Eu fiquei curiosa. Ah, é aquela velha história de filme adolescente. Hum. Eu dancei a minha vida toda. Passei por uma das maiores companhias do mundo. E aí, ensaio geral da estreia. Já sei, conheceu o grande amor da sua vida e largou tudo. Lesão no menisco medial do joelho esquerdo. Bem menos óptico que isso. E aí? E aí... Acabou. Mas eu morro de saudade do palco. É, mas... Você tava dançando, eu te vi dançando. Ah, ali na sala, pra mim. Não tem a menor condição de fazer isso num palco de novo. plateia, figurino... Sem chance. Eu te achei linda dançando. Beijo. Desculpa, Nara, Tudo bem. eu não, não mesmo. Eu estou muito confusa ainda, eu não sei não... explicar. O que, que você tá fazendo aqui? A faxineira. Eu falei pra ela que eu era sua amiga e ela falou que eu podia esperar. Desde quando eu sou tua amiga, Silvia? Calma. Fala logo, o que, que você quer? Em primeiro lugar, que você se afaste da Raquel. Oi? Ela veio atrás de mim? É, mas você não perdeu é tempo, né? Ah, isso não é da sua conta, né? Eu me preocupo com a Raquel. Não, Silvia, você não se preocupa com ninguém, não. Você gosta de fazer inferno, né? Se meter na vida dos outros? Sem drama, mamãe. Eu tava aqui sozinha, sofrendo, longe da Raquel. Foi o Zeca que Não falou. fala do Zeca! Você não fala do Zeca! Para de gritar! Ai, que coisa chata! Vem cá, ô santa! A Patrícia, ela sabe o que a Raquel vai fazer em Paquetá? Você não tem mais o que fazer não, hein, garota? Eu, tenho, eu não tenho, não. A sua vida é tão chata assim que você tem que se meter na vida dos outros? É. Raquel é minha amiga. Você não tem amigo, Silvia! Você quer ficar bem com todo mundo você vai terminar sozinha? Ô, Malu, vamos analisar aqui um eu pouco as coisas? Vamos analisar, as coisa. você vai analisar sim! Tá? Um! Raquelzinha foi embora. Cara, que... Silvia, que Dois! Não Zeca morreu. Cala, e não foi! Vou... Sua avó também morreu! Quatro! Amiguinhas, né? Não trabalhamos com elas. 5, mãe tá nem aí você pra você. 3, tá gente. Pelo amor de Deus, mas nem a songa monga da Patrícia. Cala te a boca! Aguentou. Cala a boca! E sete! pra finalizar. Raquelzinha, né? Raquelzinha foi embora de novo. Vai embora, sai daqui. Vai embora você. Malou, sai meu daqui. Amor. Ninguém te aguenta. Vai embora. Olha, eu acho, mas só acho, tá? Só acho. Que quem vai ficar sozinha aqui vai é embora, você. Silvia. Vai eu embora, vou. sai. Eu vou, mas sai sabe por quê? Porque eu tenho mais o que fazer. Sai, sai daqui! Vem embora. Indo, calma. Vai embora. Vai embora. Calma. Ó, com a Raquel, você não fica, tá, Malu? Sai daqui! <risos> Beijo, querida. Sai embora! Tá? Tchau, tchau. Nervosa não, fica Sai embora! Beijo. Não, não falou é. Caramba, cara, é gente boa, é, é legal. É isso, Tô feliz que ela tá lá. Ela tava lá com Raquel, mas é tá tudo certo. A companhia é sempre lá, é, né, é é muito... tem problema. também a companhia é mas é, é boa. Ah, eu tava Aí eu, eu, eu, eu, eu tava pensando que de repente a gente podia... Isso é falta de porrada! Que isso, peraí, peraí. Não, o que é isso? Peraí, peraí. O que é isso? Certo, cara sabe certo, certo, você que certo, de verdade, eu Estou esperando tudo bêbada já, Silvia. <risos> o que, que houve, Silvia? Fala, o que, que houve? Nada. Como nada, fala? Ah, eu, não, eu, eu não vou ficar tão me chateando com os meus problemas. Pelo amor de Deus, Silvia, olha assustado. fala, o que, que aconteceu? Você jura? Você jura que você não vai ficar chateada com a Malu? Qual maluco? O que que a Malu tem a ver com isso, Silvia? Eu mentindo, nada que tem do lado. E do aonde? O Vicente. O Vic... que que você foi fazendo, Vicente? Eu fui falar com a Malu. o quê? Ah, eu não aguento mais ver ela fazendo você esperar aí também, que nem motária. Calma, calma, calma, calma, peraí. Tá, você foi lá e o que aconteceu? Vocês brigaram aí? Ela, né? Ela brigou comigo. Cara, você sabe, você sabe que aquela garota nunca gostou de mim. Preciso de uma cerveja. Cerveja? Preciso de uma bebida de verdade, cerveja? Ah. Pegar pra gente. Tá. E depois você vai me contar essa história direito, hein, oh, oh, Silvia? Calma gente. Vicente. Você calma, o que, que houve? Foi horrível. Eu fui lá, eu falei com ela. Eu falei, a Raquel tá lá, ela tá deitada no meu sofá, tá, tá esperando você ligar, tá esperando você fazer qualquer coisa. Ela não sabe que você tá aqui sofrendo por ela. Fala sério. Ela? que que você foi fazer isso, por Silvia? Por que você tá aqui? Aqui, chorando ah, calma, todo dia, calma, Maú, calma, Maú, tá malu, tá malu, malu. Calma, bom, tá bom. agora já foi. Mas e aí, o que, que aconteceu? O que, que ela falou? Ela falou. Ela veio com aquele papinho lá de ah. ai, que ninguém gostava de mim. Porque ela foi embora. Você tinha o que? 20, 21 anos? Ela queria o que? Que você ficasse aqui no Brasil. eu, se você, ela tinha ido contigo pra Paris, Sim, não pelo amor não de tinha Deus. Eu que tenho do lado. A não você é louca. só um pouco louca. Ué. Você tinha escolhido ficar sem ela e que agora ela podia pensar o tempo que ela quisesse. Ah, que garoto egoísta!